Oi gente, para quem não me conhece, meu nome é e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato pelo Mundo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como que é o inverno aqui na Dinamarca. Hoje está um dia bem típico do inverno aqui, é que tá muito vento, muito frio e garoando, céu nublado, é um dia bem típico do inverno aqui e é disso que eu vou falar hoje. Eu vou entrar... E aí lá dentro de casa eu conto pra vocês como que é um pouco é, do frio aqui e como a gente lidar e qual a roupa a gente usar e tudo mais, tá bom? Tentei gravar esse vídeo várias vezes hoje, mas por causa do vento, do frio, foi difícil. Espero que esse vídeo aqui dê certo, tá bom? Vamos lá! Se você já tá sentiu frio aí só de ver esse comecinho do vídeo, já pega um chocolate quente, um café, um chá pra esquentar aí, e vamos pro vídeo de hoje, vamos trazer aí um pouquinho de informações. Gente, essas informações são informações no geral também aqui na Dinamarca, mas também experiências minhas, tá? Algo que eu tenho vivido esses cinco anos morando aqui na Dinamarca. Pode ser que em outra cidade é, o tempo seja diferente, ou possa chover mais, ou até mesmo nevar mais é, do que aqui onde eu moro, mas geralmente a temperatura, ou até mesmo... O tempo assim no geral aqui é, é bem parecido se eu estiver errada com alguma coisa alguma informação deixa aí nos comentários tá que então, o inverno ele é ele é bem escuro é o tempo é bem nublado e venta muito mesmo então se você vier para cá como turista é bom você vir preparado para esse vento que realmente ele é cortante tá gente ele é bem frio mesmo é sempre bom você é, se preparar para esse vento aqui da Dinamarca. Quanto tempo dura o inverno aqui na Dinamarca? E geralmente o inverno começa entre novembro a fevereiro. Para mim, o inverno é bem mais longo que isso e eu acho que para muitas pessoas também, mas conversando com meu esposo, né, ele fala, olha, o inverno começa mesmo ali em novembro e vai até agora é, fevereiro. Então, assim você sente bastante frio essa época do ano e as temperaturas são bem baixas ali em janeiro, esse mês aqui no comecinho de fevereiro, as temperaturas costumam ser bem baixas. Se você vier para a Dinamarca nessa época do ano, você vai se encontrar temperaturas aí de zero graus. Pode acontecer dessa temperatura baixar se você está procurando um país com temperatura bem, bem baixa, tipo a ah, menos 20, menos 25. A Dinamarca não é este país, tá? Então você aí vai ter que ir lá para o Canadá, ou até mesmo, sei lá, para a Noruega, a Suécia, que são os países aqui mais vizinhos, que são um pouco mais frios do que aqui na Dinamarca. Na realidade, temperaturas abaixo de zero são bem raras aqui, Pode acontecer, mas não é, como eu falei, não é o tempo todo. Então, você não vai ver que é, essas temperaturas é o tempo todo, todos os dias. Ah, tá lá, menos zero, menos, oh, menos um, menos dois, menos três. Então, assim, é raro acontecer. Então, é, venha preparado para isso também, tá? Sabendo que você não vai pegar tão é, temperaturas tão baixas, de, abaixo de zero, assim, o tempo todo. Você vai sentir, assim, muito frio quando esse vento vier e bater em você. Você vai sentir que tá frio de verdade. Aqui no inverno é marcado mesmo pela escuridão. Eu sempre falo isso porque aqui a Dinamarca tem dias bem curtos é, durante o inverno. Começa a clarear aqui às 9 horas ali, em torno das 9 horas da manhã, e começa a, o sol a se pôr, né, a escurecer, às 4 horas da tarde já tá ali começando a ficar escuro. Em dias como esse, que tá assim bem nublado, pode até você sentir que tá mais escuro ali entre 3, 3 e meia da tarde, já tá começando a ficar bem escurinho, e aí você já vê que, nossa, né, que estranho, tá ficando escuro. Agora em fevereiro já tá melhorando, então, ali para 17, 17h30, já tá começando a escurecer um pouquinho mais tarde. Então, vai começando esse horário, né, a é, crescer mais e mais, então, no verão nós temos aí é, o sol se pondo somente lá para umas 10h30, 11 horas da noite, que é algo bem legal. Mas no inverno os dias são bem curtos mesmo, então você vai ver essa escuridão predominar bastante aqui. Então, se você não está acostumado com o escuro, com não ter muito sol, é bom você já ir se preparando psicologicamente. Mas também é, se prepara aí para umas vitaminas D, é, para uns dias mais tristes, né? a gente se sente mais... É, desanimado, porque aqui você acaba não tendo, né, essa... o sol ele traz muito disso, né, da vitamina D, da alegria, do... da empolgação, e no inverno a gente fica um pouco mais recolhido, mais ali na nossa, às vezes muita gente entra em depressão nessa época do ano, mas espero que isso não aconteça com ninguém, né, é, a gente... Eu tento, por exemplo, sempre me movimentar, sair, não importa se tá frio, se tá calor, a gente sempre tentar sair, fazer as coisas pra que a gente não entre nessa, nesse desânimo, tá bom? Apesar do frio aqui da Dinamarca é, ser intenso, né, muitas das vezes, não é um país que neva muito, tá? Nevou um pouco em dezembro, nem foi muito assim, foi um dia que nevou bastante e depois disso não nevou, mas, e até agora, é, não nevou aqui na Dinamarca. Então, se você vai vir para Dinamarca esperando que neve, pode acontecer de não nevar, então você perder esse, essa oportunidade de ver a neve. Mas, se você quiser vir para isso, eu acho que um mês que é bom para isso seria janeiro ou fevereiro. Então, se você quiser se programar para visitar a Dinamarca nessa época do ano, e pra ver a neve, eu acho que essa é a melhor época, mas pode acontecer de você não ver e ser um pouquinho frustrante para você. Então, se você vier nessa época do ano e nevar um dia, já tira todas as suas fotos, já faz o seu álbum de neve, porque pode ser que não neve mais e você perca a oportunidade de registrar esse momento, tá bom? Eu falei para vocês que ia é mostrar o que vestir aqui na Dinamarca, algumas roupas de inverno para vocês, para vocês verem como é, funciona aqui o esquema e como se vestir para o inverno aqui. Bom, uma das maiores polêmicas aqui é o que levar, né? Muita gente, tipo, fica, ah, o, que que le o que eu vou levar, o que eu preciso levar para o inverno, é, quais as roupas, o que, que vai dar certo, o que não vai. Já le lembrando aqui que as roupas de inverno do Brasil são totalmente diferentes das roupas de inverno aqui. Como eu falei, aqui venta muito, então você precisa ter uma roupa a à prova de vento ou uma roupa à prova d'água. Então aqui eles têm a roupa especial para cada época do ano, que acho que é algo que eu acho bem legal aqui, então aqui você não tem desculpa nenhuma para andar de bicicleta no inverno ou na chuva ou até mesmo caminhar, enfim, tem roupa para tudo. No caso aqui, é roupas de inverno e eu vou mostrar o que eu tenho, tá, gente? Que é tudo muito simples, às vezes coisa que eu comprei no brechó também. E essa é a minha realidade. E você que pode comprar algo melhor, com certeza vai ser melhor pra você. Mas as que eu tenho também, tá dando certo. Então, assim, é válido até o mais simples, até o mais chique. E é o importante a gente não passar frio, tá? Bom, uma primeira coisa que eu acho bem importante ter é essas calças parece umas ciroulas né que eles falam para homem e calça térmica para nós mulheres eu agora nesse exato momento estou usando uma calça que é tipo uma meia calça e ela é térmica então eu já tenho ela faz um tempão eu comprei até ela no Canadá quando eu estive lá que lá é bem frio também né mas essa daqui é uma calça comprei essa rosa mas tem na cor preta e você usa embaixo da sua calça, que você encontra em qualquer lugar. Essa é uma marca baratinho, que eu comprei no mercado mesmo. Super tranquilo, você compra essas calças e coloca embaixo da sua calça e sai aí feliz e contente com a sua perna quentinha, tá bom? Os dinamarqueses, gente eles às vezes nem acho que sentem frio, eles já acostumaram tanto que eles saem por aí, acho que só com uma calça jeans e tá tudo certo, o Simon mesmo, mesmo sendo friorento do jeito que ele é, ele só usa uma calça jeans, eu sempre uso duas calças, eu sou bem friorenta, eu ando muito de bike, então eu sempre uso duas calças, tá? Tem desse mesmo material dessa calça, você pode usar como blusa térmica, então você pode usar aí, é, embaixo até mesmo dessa daqui ou em cima dessa Eu geralmente uso em cima porque eu gosto de sempre ter uma camisetinha por baixo Porque se eu sentir calor eu já tiro logo tudo Eu uso, gente, essa blusa aqui que me parece que não esquenta nada, ó Eu uso muito e ela é ótima Porque ela, ela corta muito o vento, ela corta de verdade o vento Eu ando de bike com ela e ela é impermeável também Então ela não molha isso é a vantagem de usar essa blusa aqui tem dia que eu quero usar algo que vai até é, cobre a minha minha coxa né geralmente aqui as dinamarquesas elas usam uns casacões que vão até o pé então cobre o corpo inteiro o casaco eu não uso desses casacos eu não gosto muito não faz meu tipo né é, de roupa mas assim o pessoal usa muito aqui eu acho bem chique eu acho elegante eu acho bem legal, mas como eu ando muito de bicicleta, como eu falei, eu gosto de ser prática e quem anda de bike geralmente usa casacos assim, que é mais fácil de pôr, de se mexer, de se movimentar, mas que ao mesmo tempo é bem quentinho, ó, tá vendo? Ele tem uma flanela aqui e por fora ele é, é impermeável também e ele corta bastante o vento. E, tem gente que não usaria esse daqui que vai, fala que é frio, mas pra mim tá dando super certo. Mas eu sempre uso um moletom, hoje mesmo, agora naquela agora, hora que eu saí, eu tava usando esse moletom aqui, que é bem, esse daqui é bem fininho, mas geralmente eu uso um com touca, eu uso sempre um moletom. Então, aqui vende bastante moletom, tem demais, e eles são bem quentinhos dentro, eu gosto. E, gente, eu amo moletom, eu sou bem básica. Daí, eu venho com um casaco. Eu vou mostrar um casaco pra vocês, que é esse daqui. Ele não é a prova d'água, então, se chove, ele molha. Então, esse é o problema dele, mas ele é bem quentinho, esse meu casaco. Eu achei também ele num brechó. E ele é super tranquilo para usar, assim, no inverno. Eu sempre usando com a roupa térmica e até mesmo com é, um moletom... Um casaco desse, pra mim, é o suficiente. Muita gente usa desse tipo de casaco aqui, ó. Que é esse material. Às vezes, até mais fofinho. Esse aqui que eu tenho, eu ganhei. Esse, esse casaco aqui, ele é de pena de pato. Tá falando aqui. E ele é bem quentinho também. Mas, assim, ele também não é impermeável. Então, você sente um pouco de frio. Se molha. E também, ele esquenta até 32 graus, que é o que tá falando aqui. Então, é, ele vai esquentar bem, assim. Eu gosto dele bastante. Quando começa a ficar inverno, eu ainda uso esse. E eu gosto de casaco que não é pesado. Eu odeio coisa pesada no meu corpo. Então, esse casaco é um dos melhores. É um dos que eu mais gosto, porque ele é levinho. Então, quando eu coloco ele, eu não sinto que eu tô usando um monte de roupa mas ao mesmo tempo eu tô quentinha. Mas assim no inverno bem intenso com chuva ele não é assim um dos melhores para eu usar. Mas eu amo ele. É, se você achar os que os que são corta vento e que não entra água é os melhores aí para você usar aqui na Dinamarca. No inverno rigoroso eu uso esse cachecol aqui ó que parece uma coberta ó. Ele é muito bom. Eu coloco ele no pescoço. Eu vou mostrar para vocês, mas talvez vai cobrir meu microfone aqui. Ó, você dá, eu dou a volta e aí eu passo ele aqui e às vezes eu prendo. Meu microfone tá bem aqui, ó, e eu prendo ele aqui assim, fica desse jeito. E eu tenho um outro também, que é um verde, que eu acho que vocês já viram nos meus vídeos. É, eu uso muito ele. Esse aqui tá bem batidinho já, é o, é o meu cachecol preferido, eu gosto mais desse do que daquele ali. Porque ele é muito prático, ó, ele é costurado já, daí você coloca assim... Vai fazer barulho aí no microfone. E só dá uma volta e coloca ele, e ele fica aí no seu pescoço. É um cachecol que eu amo. E quando eu uso com uma, a, um moletom, eu coloco a touca por cima e coloco ele. Então, fica bem quentinho no meu pescoço e eu gosto. Só que aquele lá esquenta mais nos dias bem mais frios. Então, eu, eu, eu fico entre esse e aquele agora nessa época do inverno. Mas esse aqui, pra mim, é o mais prático. Eu gosto de coisa prática, eu gosto de coisa fácil e eu gosto de coisa que não me incomoda. Então, esse daqui é isso. Outra coisa que é bem importante você ter é uma toca, que é o que eu tava usando, agora é pouco lá fora. Essa toca aqui eu achei na internet, eu, eu perdi as minhas tocas, ela, eu fico parecendo um, uma trombadinha. O importante é esquentar a orelha, que é, o, é a toca que eu achei. Mas assim, eu acho ela pequena pra minha cabeça, tem um cabeção. Mas é, é bom ter sempre uma toca, é, no caso eu uso essa que é prática também, porque eu uso capacete o tempo todo por causa da bicicleta, então eu coloco a toca e coloco o capacete por cima, fica a coisa mais linda, mas o importante é a gente não passar frio. Outra coisa que é bem importante ter é sempre luvas, tá? Essa aqui é a simples, aquela de, de lãzinha, eu uso essa aqui de vez em quando, quando eu quero ser rápida, né, com alguma coisa, e eu esqueço a minha luva eu tenho sempre essa daqui no bolso como eu ando de bicicleta essas daqui são ótimas porque elas cortam o vento elas são impermeáveis e é, bem quentinhas dentro então assim, a mão da gente fica bem quentinha mesmo que é horrível ficar com a mão gelada, tá gente? essas são as minhas luvas é, pra andar de bicicleta pro inverno aqui e quando tá frio, às vezes eu saio pra botar o Isaac para dormir no carrinho eu coloco essas luvas aqui também, que são bem quentinhas. E você paga em torno de cento e pouco, quase duzentas coroas numa luva dessa, tá? É carinho, mas eu acho que vale a pena e, e é bom sempre ter luva, né? Agora, essas aqui são sempre mais baratinhas. Então, você sempre acha, tem até no Brasil, tem em todo lugar. Então, sempre acha dessa, desse tipo de luva. Eu também uso, gente, essa calça aqui. Mas essa é calça mais para chuva, quando tá chovendo, mas ela também corta o vento. Esse tipo de calça usa muito, tem jaqueta e tem de calça. Eu só tenho a calça porque eu já tenho aquela jaqueta que eu mostrei para vocês. Então, essas foram algumas das roupas que eu tenho aqui e algumas das roupas que eu uso. E eu vou mostrar também um modelo de roupa que é, o Isaac usa, que é bom saber, né, para criança... Aqui na Dinamarca, eles usam muito esses tipos de macacão, ó. O Isaac tá sempre nos filmes aí, nos vídeos que eu mostro. Ele tá sempre com o outro, que é o que ele vai pra escola, né, que é o que ele usa bastante. E esse aqui que eu comprei esses dias também num brechó. E ele tá ótimo. Eu paguei bem mais barato, que essas roupas são caras, tá, gente? Pra criança e você acha muito nos brechós porque criança usa cresce e aí não dá pra usar mais então eles vendem antes de ir numa loja comprar a não ser que você queira mesmo um novo você pode procurar os brechós e essas roupas aqui elas são impermeáveis são corta vento e elas são ótimas ela sempre tem um elástico no fim da calça porque aqui ela você coloca a, a roupa coloca a bota né, de frio e aí você é, fecha aqui e fica preso Então essa calça não sobe E aí não entra o frio E você usa por cima da roupa da criança Então ela fica assim sequinha é, E não fica com frio O Isaac usa touca também E usa luva Às vezes quando vai andar de bicicleta Eu coloco luva nele também E uma bota impermeável E também bem quentinha por dentro Para o pé, eu estou até usando agora é, eu uso meias, assim, de lã. Então, aqui, a gente sempre ganha essas meinhas. Eu sempre ganho da minha sogra, da avó do Simon. Eles costumam muito usar, quando tá muito frio, meia de lã no pé. E as pessoas usam, sim, dentro do sapato, quando tá muito frio. E eu, uso todos os dias, aí eu uso uma meinha de lã no meu pé. Então, assim, é brega? É. Mas passar frio? Vou passar? Não. Então, eu coloco essas meinhas no pé, gente, e elas são maravilhosas. E é sempre bom ter um sapato aí impermeável pro frio, mas não precisa ser um sapato chique, não. Eu uso uma bota normal que eu comprei no mercado e, às vezes, eu uso um tênis que não molha. Então, já já, sim, já é o suficiente pra mim, mas se você achar necessário, você compra lá um sapato impermeável, uma bota gente, uma dica, assim, pra acabar, pra terminar logo com esse vídeo. Então, se você tiver sempre uma camisetinha por baixo, é bom, porque se precisar, você tira aí, se sentir calor. Se você sentir calor, você tira, porque todos os lugares aqui na Dinamarca, eles têm aquecimento. Então, assim, é, café, restaurante, igreja, casa, qualquer lugar que você for, ônibus, metrô, vai ter aquecimento. Então, é sempre bom você ter alguma coisa por baixo quando você precisar tirar aí sua roupa e, se, e sentir calor. Mas é isso, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa um like, não esquece de se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo para as pessoas que estão vindo aqui para Dinamarca, vão morar, vão passear, enfim, compartilha aí e deixa o seu comentário também se você gostou desse vídeo ou se você tem mais alguma dica, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!